Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Gessimário, comigo João Francisco E galera, olha, eu quero mostrar uma coisa para vocês, acabou de chegar esta caixa aqui ó. Eu fiz uma compra para o meu filho, né, que eu vou até mostrar o produto quando chegar E eu achei que ia, achei estranho, porque eu comprei pela Shopee e essa caixa veio diferenciada, veio uma encomenda internacional eu logo fui abrir aqui, né, para ver a nota fiscal, mas não era nota. E, galera, ó a surpresa. Veio aqui, ó, veio pela, pela FedEx, uma empresa que eu conheço aqui, né, de comentários nacionais. E está descrito aqui alguma coisa sobre YouTube Short. Será, galera? Agora eu fiquei curioso, viu? Já, como eu gosto de compartilhar tudo com vocês, eu logo deixar de antemão e vou abrir aqui. Exclusiva aqui para a galera do canal. Então, gente, já deixa muito like, deixa os comentários, é, compartilha esse vídeo. E você, quem não foi inscrito, se inscreva no canal para ajudar. Olha a recompensa, hein? Eu não sei o que que é, galera. Eu não sei. Eu já vou abrir aqui. Vou, agora fiquei muito curioso. Deixei para gravar, mostrar para vocês, hein? Se for, será com a placa, gente? Eu poderia ter deixado para fazer um. Abrir aqui. Galera. E é bem lacrado, hein? Olha, esse vídeo de hoje não tava aqui na programação. Vou ter que rasgar a gente. Vou ter que rasgar. Não vai ter jeito não. Nossa, cara, o coração aqui já tá disparando, hein? Será? Ah, vou ter que rasgar. Tá bem. Ai, tá muito bem lacrado e, e olha Que que é isso, gente? Que que é isso? Outro pacote aqui dentro Olha E deixa eu ver o que, que tem de mais aqui É... Papel E tem uma cartinha aqui, ó Ó Cara, veja galera O YouTube Ó, o YouTube short e uma cartinha aqui, deixa eu ver. Olá, João Francisco, Agradecemos por todas as suas contribuições que você deu à comunidade YouTube Short Criador. Para comemorar seu sucesso no Short e a sua participação na comunidade Short, queremos enviar você um presente que vai contribuir com a sua criatividade. Demore seu estilo, compartilhe a sua história na hashtag é, MyBag. Esperamos ansiosamente a sua criação. Já tá. Então a minha criação é esse vídeo aqui agora Já vou colocar o título Ganhei a My Bag do YouTube Short E galera, olha que lindo Aqui é papel ó Gente, ganhei a bolsa do YouTube Short Não, a, a, a pó de capa vai ser essa aqui Vai ser mais bonita, né? Gente, olha que lindo que eu ganhei Nossa Uma bag do YouTube Short Eu vou usar Show de bola, muito bem costurada. Ai, podia ser térmica, né, para mim para praia. Olha, hum, eu achei que era a placa, mas já tá de bom tamanho, cara. E veio lá dos Estados Unidos, tá, galera? Remessa internacional. Olha a bolsa é grandaça, dá para carregar muita coisa. Tem outra bolsa aqui, um bolso aqui por lá de fora. Nossa, amei. Amei. Galera, se inscreve, compartilha. É deixa muito comentário aí que tô muito muito feliz galera desculpa aí viu para mim é atingir para nós é atingir para o nosso canal aqui é atingir os 10 mil inscritos até o final do, do ano aí, galera. Nós já estamos já em novembro tá quase terminando compartilha bastante aí usa a hashtag usa o arroba gcmario é, divulga bastante comentários olha aqui olha que legal vocês aí também algum criador de canal assim Colocar pequeno, né? Assim que nem eu, iniciante. com colocar iniciante. É, se ganhou também, é, comente aí, deixa que eu vou lá no seu canal também, daquela moral. Olha, lindo, lindo, lindo. <risos> então, galera, muito obrigado a todos. Eu tenho que agradecer, né? Se tá aqui, esse presente aqui, eu devo muito a vocês que estão assistindo meus vídeos, aqueles que estão dando like, aqueles que mandam comentários. Poucas galera aí que compartilha, mas tá top top. Você que chegou agora recentemente no canal, ó, oh, seja todos bem-vindos. Muito obrigado a minha Mybag. bag Ih, <risos> obrigado a todos. Um abraço carinhoso mesmo, bem apertado para aquela galera que já tá há bastante tempo aqui no meu canal, que tá desde lá do início, que tá confiando no meu trabalho, gosta do meu trabalho, gosta do meu vídeo, gosta do meu conteúdo. Muito obrigado a vocês, tá? E venha todos, venha assistir outro vídeo. Meus vídeos tem muitas ações e poucas pessoas se inscrevem. Gente, se inscreve tá poder ajudar. Ajuda se inscrevendo aí, dá um joinha, custa nada para ajudar, ok? Não precisa nem acompanhar tantos vídeos, se não, não gostar do conteúdo, do, do, do tema. Mas se inscreva, é, compartilha, dá like, deixa os comentários. galera, olha, olha a minha bolsa. Então... Com esse agradecimento, eu vou ficando por aqui. E espero vocês até o próximo vídeo e até o próximo prêmio, hein? Eu espero a minha placa de 10 mil inscritos. Então, galera, um beijo a todos. Muito obrigado. Sem vocês, ó. Isso aqui não era possível, hein? Muito feliz. Não é singelo, é simples, né? É, mas pra mim, é como dizem, né? não sei quem foi lá na lua. É um pequeno passo pra mim, mas é um grande pra humanidade. Alguma coisa assim, galera. <risos> tchau. Espero vocês até o próximo vídeo. Fui, tchau.